Fala pessoal, tudo bom com vocês? Se você chegou aqui nesse vídeo é porque você está querendo saber um pouco mais sobre o aplicativo do Moneylux, é isso? Então, eu já vou te falar, fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo, tirar todas as suas dúvidas e tenho certeza que você vai tomar a melhor decisão aí em relação a esse aplicativo, ok? Eu sou o Márcio e eu estou fazendo esse vídeo aqui para alertar algumas pessoas que estão né, na dúvida ainda sobre esse aplicativo Moneylux, tá? É, porque ele anda fazendo aí... Uma divulgação muito grande, muitos influenciadores estão divulgando tá? e o pessoal realmente está gostando do aplicativo e tal. Só que tem algumas recomendações que eu vou passar aqui durante esse vídeo para você, tá? para que você tome cuidado e que você não perca o seu dinheiro. Isso mesmo, que você não corra o risco né, de ter os seus dados aí furtados. A primeira coisa que você tem que se atentar é se você está adquirindo no site oficial. Tá? Porque assim, o aplicativo ele é bom, muito bom, funciona legal, só que por ter uma demanda muito grande, teve muitas falsificações por aí. Então tá tendo sites que estão realmente é, coletando seus dados ali, tá? Estão pegando seus dados ali e estão fazendo coisas erradas aí com os seus dados. Então toma cuidado com esse tipo de site. Para te ajudar, eu vou deixar esse site Oficial aqui embaixo, no link da descrição, tá? Para que você possa ver é, qual que realmente é o site oficial. Porque o que acontece? Você comprando no site oficial, você tem toda a garantia e toda a segurança de ter o seu dinheiro aí que você vai receber de acordo com o seu trabalho, tá? Jóia? Tá jóia? Mas vamos lá. Como foi que eu conheci esse aplicativo? Eu tava passando uma situação muito difícil aqui em casa, eu, desempregado, fazendo uns bicos só e a mulher também fazendo uns bicos porque ela perdeu o emprego e aí tem as crianças para cuidar e meu, a situação estava muito apertada a, a, a, o dinheiro ficando muito curto e eu estava desesperado procurando alguma coisa que ajudasse a, a uma, uma renda extra né? para fortalecer aqui em casa para poder fazer as coisas direitinho todo dia na hora de pagar aluguel aquela dificuldade, não tenho dinheiro aí você vai lá, dá uma desculpa ali para o cara e vão empurrando os dias para frente até fazer um dinheirinho no bico e tal então eu estava desesperado com isso é porque a situação da maioria dos brasileiros hoje está apertada né? Então, a maioria também está procurando é, uma coisa que dê um, um dinheirinho extra. Então, por isso que eu falo para você, tome cuidado, porque eu vejo muita gente por aí que entra e às vezes por causa de diferença um pouquinho de preço, fala: Não, acho que é esse daqui, vou nesse aqui que é mais barato. E aí você se ferra, porque aí você pega um, um produto falsificado e aí vão clonar o seu cartão, vão usar os seus dados e você vai poder, você vai estar tá fazendo ali o seu serviço no aplicativo e na hora de receber, cadê o dinheiro na conta? Aí que você vai ver que você caiu no golpe. Nossa, então é terrível isso, tá? Como eu tive a indicação de uma pessoa que já estava usando esse aplicativo, já estava tendo uma rendinha, para mim ficou ainda melhor, porque eu falei assim, poxa, se essa pessoa conseguiu, está dando certo, eu vou também no link dela. Então, da mesma maneira que eu estou te indicando aqui, eu também já peguei de uma pessoa indicada e, graças a Deus, foi o site bom, o site oficial, você tem garantia, lá, se você tiver algum problema, você pode enviar um e-mail, tá? então você se sinta lá seguro é, adquirindo da maneira correta. Só que tem mais um problema, que as pessoas acham assim, que esse aplicativo ele veio para deixar você rico, e não é assim. Não é moleza, você tem que trabalhar, você tem que fazer lá as análises, porque lá o que, que você vai fazer? Você vai fazer análise de looks da Shein, por exemplo, e você vai analisar os looks, você vai vir você vai ter que responder algumas perguntas, no um questionário, então não é você abrir o um negócio, dar um cliquezinho e pronto, vai ser remunerado. Não é dessa maneira que funciona. Tá? Então muitas pessoas se frustram, porque elas, elas acreditam na ilusão de que é dinheiro muito fácil, e não é. Você tem que parar, você tem que responder ali as perguntas. Se você tiver, quanto mais tempo você tiver para fazer, maior vai ser a sua renda. Tá? Eu faço o quê? É um pouco mais de 30 dias que eu estou lá, eu já consegui faturar 2.300 e pouquinhos reais. Poxa, para mim está ótimo, porque não estou fazendo isso no meu período integral, estou fazendo isso nas minhas horas vagas. Então isso tem me ajudado demais. Tá? então se você tá querendo assim algo para acrescentar para virar uma renda extra você vai fazendo ali de vez em quando agora se você tiver disponível não tiver fazendo nada tiver desempregado e, e precisando de uma renda meu foca foca porque eu conheço pessoas que está fazendo muito mais de cinco mil reais aí por mês focado ali só que você tem que trabalhar tá não é moleza não é ficar sentado de braço cruzado esperando o dinheiro cair na sua conta que não vai cair então se você tá afim de ter uma renda legal uma renda confiável Compre no site oficial, trabalhe legalzinho, que você vai ver como vale muito a pena esse aplicativo Moneylux, tá ok? Eu espero que esse vídeo tenha te orientado aí, te ajudado com alguma coisa. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário aí embaixo, tá? É, e dê uma olhadinha no link, né? Pra você conhecer o, o site oficial mesmo, tá joia? Um grande abraço.